expectativas são, como em todos os jogos que nós disputamos esta temporada, de fazermos um bom jogo, a praticarmos um bom futebol, estarmos organizados, a desfrutarmos daquilo que são as nossas regras, que, que nos levam a estarmos mais próximos de, de ganharmos. É um bom teste, sentimos que, que, que as dificuldades vão ser maiores, ao nível da, da intensidade, da, da eficácia técnica, do intrusamento tático, da maturidade do nosso do adversário e, e será um bom teste para aquilo que nós perspectivamos desde o início da época, que é que é a evolução. Essa lógica, eu entendo que, que é uma lógica pública em relação a todos os órgãos de comunicação social, mas é um pouco ao contrário. Nós é que não temos 4, 5, ou seis, ou sete jogadores, dois deles também ao serviço da seleção, outros lesionados, um, e acreditamos que, que, que se tivesse todo o plantel disponível quer o nosso, quer do Benfica mesmo assim a gente teria sempre as nossas hipóteses de forma alguma, de uma forma realista nunca podemos dizer que, que a competição é um objetivo para nós é um objetivo em termos competitivos para, para a gente aproveitar muito bem um, para, para competirmos uh, neste caso até uh, alguns jogadores poderem ter oportunidade de jogar mais do que aquilo que às vezes têm jogado no, no próprio campeonato ou dar sequência até, temos aqui jogadores que têm dois, três jogos, o caso do Johnston, por exemplo, começou a jogar há pouco, até por uma situação bastante bastante difícil, dura na vida pessoal, mas é mais é mais um é mais um teste, é mais uma etapa de preparação e esperemos que, que valha a pena. Vamos fazer o nosso melhor, a gente tem trabalhado bem durante a semana para cumprir tudo aquilo que o míster tem, tem nos pedido, todas as, as nossas tarefas, e vamos dar o nosso melhor isso isso o né mas a gente a gente tenta sempre focar focar em nós focar em evoluir em melhorar. e melhorar e de certeza que é absoluto que se a gente focar nas nossas tarefas nos nossos princípios vamos vamos surpreender